Bem-vindos a bordo do Oceano Criativo! E hoje, como prometido no vídeo passado, eu estarei ensinando a vocês como fazer a animação da bolinha ficando só que em 3D. Eu poderia estar usando a versão beta, né? Beta, alfa, agora não lembro, do Blender 2.8, né? Só que como ainda tem muitas falhas e eu também não domino muito Eu estou usando a versão 2.79 A gente pode fazer essa bolinha ou gerada por computador animação gerada por computador Ou então a gente pode fazer manualmente Aqui eu tentei fazer manualmente, ficou muito cartonizado, eu sei Mas vocês vão aprimorando conforme vocês quiserem, beleza? Tá bom, vamos lá Começando desde o início Vamos apertar control N, um novo arquivo. Beleza? Tá. O que a gente vai fazer aqui? Primeiro, vamos apertar 1 do, a tecla 1 do teclado. Apertar A para selecionar tudo, X, delete. Beleza? Vou apertar 5 para deixar a versão, vir, visão ortográfica. Apertar aqui shift A, mesh, esfera. Vou diminuir aqui do lado, vou diminuir um pouco ah, os polígonos. Beleza, quer ficar um pouquinho mais leve e vou tirar também um plano para ser o nosso chão. Vou aumentar bastante aqui. Ok, de novo um para deixar na visão visão frontal. Aí a gente porta agora N para aparecer essa essa aba aqui do lado. Vem aqui, cadê, cadê, Greasy Pencil, já tem aqui, clica em Novo, New, vem aqui também na barra aqui do lado, Greasy Pencil, Greasy Pencil aqui do lado, e vamos fazer a mesma coisa que a gente tinha feito antes, que seria desenhar uma linha guia pra gente. Ok, vamos ver como é que eu vou fazer, uma ondinha, depois uma menor e outra menor, e outro no final. Ok. Fazendo o mesmo esquema da outra animação que a gente fez em 2D. Outra coisa importante aqui, aperta o botão vermelho. Pra sempre gravar, sempre que você fizer alguma alteração, ele vai gravar o frame automaticamente. Ao invés de ficar apertando a tecla I do teclado toda hora. Tá. A gente vai colocar aqui o que, que ele vai gravar. Que seria o que foi disponível. Vou colocar aqui a variable. Tudo disponível disponível, certo? A nossa duração dos frames vai até 50 50 frames, certo? Colocar na primeira posição, a gente tá aqui na timeline primeira posição, colocar não, colocar um. Primeir, a primeira primeira posição a gente vai colocar aqui em cima depois no frame 17 opa, a gente vem aqui para selecionar o frame, 17 a bolinha vai pro chão depois no frame 22, ela sobe depois no 30 ela desce Vou deixar um pouquinho de lado só para poder ver é, depois no 35 ela sobe Vou usar Olha aqui sobe no quarenta ela desce opa Caramba. ok e no quarenta e cinco sobe bem um pouquinho e depois no cinquenta ela volta pro chão beleza Que como vocês podem ver, apertando Alt A, né? dá o play na animação. Vocês podem ver que o programa ele já interpola automaticamente. Certo? Não tá uma das melhores animações, mas é isso aí. Se eu não me engano, eu tinha feito uma paradinha aqui. Uma outra animação. Vou deixar aqui pra cima. Ela continuava aqui em cima. Vou arrumar isso aqui. Beleza? Vamos colocar aqui no modo de animação. Que a gente tem essas duas abas super importantes. Vou aumentar elas. Aumentar, aumentar. Vou botar aqui. Vou pegar essa bolinha aqui, certo? Você clica aqui para selecionar só o objeto que você quer. Clica aqui eu quero que fique parado por um tempo vou clicar nessa aqui de cima e vou arrastar até aqui para não ter aquela diferença esquisita que tava atrás beleza o que a gente vai fazer agora? a parte de easing in, in, out caso vocês não queiram também a interpolação mas que eu esqueça Caso vocês não querem a interpolação, vocês podem apertar A aqui nesse gráfico de curvas, T, opa, T, e depois constante, que aí ele vai ficar meio que travadão, certo? O então, ó, os gráficos ficam quadradinhos. Tá bom? Ctrl Z aqui, Vou voltar o Tava. A gente vai agora tentar fazer os in e isenout diferente, mas também daria pra fazer isso no 2D, aqui eu não acabei, acabei não mostrando uma parte de curvas, né? Mas vamos lá. A gente vai pegar a nossa localização em X, X, localização em X. Apertar de novo só para deixar tudo preto aqui. E toda vez que tem um frame aqui. Tá, aqui não precisa, mas quando tiver aqui. Ao invés de deixar ele reto a gente pá ao invés de deixar a gente ao invés de deixar ele reto a gente clica aqui em uma das abas desse frame e dá essa pequena essa pequena curva nele, certo? Dá pra ver a diferença entre os outros, dá um pequeno impacto, certo? Essa curva, ó. E vamos fazer isso em todas as poses chaves que tiver no chão. Certo? Clica na aba. R pra rotacionar. Perfeito. Aqui não precisa porque, né, já parei. Vamos ver como ficou. Dá pra você ir ajustando também. Se achar que tá muito bruto, assim, digamos. Se tá muito... Muito exagerado. Você pode mexer cada um, vai do seu gosto, beleza? Você pode mexer conforme você gostar. Agora a gente vai fazer a parte de esticar e achatar a bolinha, né? Já que nesse primeiro exercício a gente tá querendo fazer uma bolinha de borracha, certo? A mesma coisa que a gente tinha feito no 2D, é só. Pegar esse frame aqui de impacto Vamos achatar ele um pouquinho De novo De novo Aqui eu tô usando a tecla S E Z S no eixo Z E aqui um pouquinho eu podia colocar mais frames pra né, finalizar bem melhor, mas por enquanto não. <risos> Vamos ver? Alt a pra visualizar, visualizar a animação. Certo? Talvez a gente faça algumas rotações né, na bolinha pra ficar mais interessante. Deixa assim. Vamos ver. Opa, já fiz merda. Ó, antes do impacto vamos voltar dois frames e fazer isso aqui. E dois frames pra frente também. Depois que ela que ela atinge o chão. Seria legal tentar colocar uma rotação ali, né? Aqui, ó, dois fornizantes rotaciona. e vou esticar também. Isso aqui talvez eu um pouquinho para trás, você que vai mexer na sua curva também. Dá uma rotacionada. E... E dois antes. Mesma coisa. R. Dois depois. S Z. Rotaciona. Aqui ficou estranho. Vamos rotacionar. pra ver, tá bem rápido eu podia ajustar vocês também podem se vocês quiserem, vocês podem selecionar aqui S com, deixando essa barrinha aqui no começo S e estica às vezes fica melhor ou não, qualquer coisa só ir ajustando clicando, ou clicando também se quiser em cada parte de frame aqui e arrastando ou se não, pode mexer também pela parte de gráfico né? também é uma opção agora deixa eu ver o que a gente pode fazer para a gente renderizar né? renderizar a animação SHIFT A e vamos adicionar uma câmera aperta 0 para visualizar o que a câmera tá vendo com, é, clicando já com o botão direito na câmera G Z e Z a gente dá esse zoom vamos tentar pegar toda a parte que aparece a bolinha, certo? Aí a gente tá vendo agora, certo? Vamos configurar aqui, para que não salve como imagem, que salve como vídeo. Em vez de a gente vem aqui, ó, nas propriedades. Em vez de png, a gente coloca esse fmpeg vídeo, encoding coloca esse aqui né H, H264 em MP4 Se tiver som a gente pode usar aqui, mas no caso aqui não tem som Para renderizar Control F12 Opa, esqueci da iluminação. A gente pode usar essa iluminação geral aqui, ó, ambiente occlusion só para testar mesmo senão a gente pode também adicionar uma lâmpada mas aqui a gente vai usar o mais rápido, só pra mostrar pra vocês mesmo depois vocês podem explorar também tentando fazer aquele negócio de materiais diferentes pegar os vídeos de referência né pra testar vários materiais pra visualizar o vídeo como ficou como a gente renderizou, é CTRL F11 aqui uma bolinha, certo? Pra adicionar aquele blur, né, o desfoque, a gente tem alguma. ou pelo menos o que eu conheço seria esse aqui, Simple Motion Blur. Eu não sei se dá pra fazer tipo em alguns frames específicos. Demora um pouquinho mais pra renderizar, Ctrl F12. E dá um efeito bastante rápido na animação até. Né? Vamos esperar aqui, carregar. São 50 frames. Dependendo do seu computador vai ficar também mais devagar ainda. Ou não vai fazer diferença. Eu tô usando o renderizador interno do Blender, né? Para agilizar aqui. Fica rápido. Beleza, já carregou. A gente aperta CTRL f 11 Para visualizar. Agora temos esse Motion Blur. Ele não é tão perfeito assim, né, dá pra ajustar, mas é o que eu conheço, né, aqui no Blender pra fazer esse efeito de desfoque, Certo? Bem, foi isso então, galera. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Aguardem os próximos exercícios de animação, tanto em 2D quanto 3D. Deixem suas dúvidas, sugestões e... Fui!